Eu não sei porque que meu personagem parece uma tiazinha. Olha a cara, olha, olha a cara dela, velho. Já tá surrada, tadinha. Ó o Dirtz, o Dirtz todo malandrão. O Durex, falta ali, falta ali cabelo. Por que que o Luiz tá bugado, o Luiz tá com roupa de macaco? É impressão sua, hein? O meu já tá pronto. É, o Dirtz é o, é o bicho é, o, é, o, é, o, é isso mesmo, né? Não tem jeito. Meu Deus, quem foi que, que fez essa dificuldade nesse GTA, mano? De apertar botão assim, velho. Vamos lá, pai é o comprador, hein? Vamos lá que o pai é comprador. Calma aí, deixa eu arrumar essa música aqui, mano. O bagulho tem tempo? Bora. Só vamos, pai. Eita, bexiga. Qual o local de encontro? Beleza, eu sou uma mina e tô indo pro local de encontro. Hum, hum, eu, vou, eu vou encontrar o Kinder Ovo. Ou é o Dolinho. Nossa, o cara entrou na minha frente aqui. Mais provável que eu tenha ido Encontrar o Dolin Quer que eu arrumo pra você esse carro Enquanto... Eita caraca Do norte, hein Missão como? Não, ba... Não bata Na missão, beleza Assuma a sua posição Pera aí que eu vou ficar aqui Eu vou subir também eu vou... Por que, cara? Eu queria ficar longe Você Mano! Oh! O Dirtz pareceu o Superman agora, velho. Caraca, bicho! Mano, você mergulhou de cabeça no chão, velho. Então, astronauta, tá ligado, né? Mas é. Mas é a fêmea do crime, né, mano? Tá ligado. Não sei, o Luiz mandou eu ficar parado aqui com ele. Calma aí, mano, eles vindo, Eles estão vindo, Se esconde, se esconde, Dirtz. Finge que ele não vai te ver. Ele, ela não vai te ver, certeza, Dirtz Pode ficar em paz, você tá num lugar fechado Ah, tá, a gente tá fazendo, né é, Eu não vi é, que... Se liga, mano é, Mano, o Dirtz, <risos> sem maldade O personagem do Dirtz abaixou embaixo de uma escada Vixe, o FBI moio moio parça moio moio ela vai tomar tiro Ó o Dirtz escondido ali em cima Bah, tô no controlinho Pai tá no... Ah, não, cara Aí não, aí não, aí não, o que que... Cometeu suicídio, mano ah, quem é que tava jogando granadeira lá, velho? Ah, cara, a gente tá de bola de laranja, mano. Ah, vai tomar no cu, aí, seu pau no cu. Essa não, porra. Mano, olha isso, cara. Que porra é essa? em cima, não é mesmo, mano? dei na boca dele. O que tá Ô, Luiz, sai certo essa porra, senão tu vai tomar um TK. Ó, lá, quem que. Não dá, eu tô, tô bugado. Ah, Dirtz. Ô, oh, Dirtz! Dirt do céu, ele se jogou de novo, mano. Mano, nem é que se esconde, mano. Eu apertei espaço, mano. Mano. Oi, mano, mano. Puta, mano. Mano, eu vi você caindo. <risos> Ô, <risos> mano, eu vi o cara, o Dirt se jogando, que nem cocô, velho, do bagulho. Oh, esse, esse bicho é retardado, esse personagem do GTA, mano. O cara, ele pula e se joga de cabeça no chão, esse. Hoje. Ô, Dirt. Mano. <risos> <risos> velho, você tinha que ver o cara pulando, mano. Dá tá... o ah, essa missão era pra ser fácil, mas eu já vi que vai ser foda, mano. Não, agora vai, rapaziada, agora vai. Deixa eu descobrir onde é, que, onde é que. Eu tô quase subindo. Eu acho que eu vou subir, velho. Eu acho que você não pode ser o vendedor, velho. Deixa eu subir, mano, pelo amor de Deus, cara. O que aconteceu? O que aconteceu? Eles não, não. Ele não sobem. Eu tava correndo e ele já parou? Será que o Durex tá bugado? Não, não subiu. A compra foi... O carro chegou antes de vocês se esconderem, tecnicamente. Mano, o Dirts pulando. <risos> Engraçado. Só o nada, que ele pula é de nada. cabeça. <risos> mano, ele pula de cabeça no bagulho, mano. É, é o bom que o celular a gente. Não, não, não, não vai no né? ponto ainda, não. Deixa eles subirem, velho. É, vamos nós dois ficar aqui atrás. Vai subindo lá vocês, ô. sobe lá na cobra, lá, darts. Só no soco, coisa normal. Mano, eu vou até ficar olhando pro Dirt, velho, pra ver que cagada que ele vai fazer dessa vez. Não, não, agora eu vou de boa. Aperta aqui. Ah, é aqui, mano? Pô, boa, boa, agora sim. Tu tá, tá aparecendo. <risos> Porque no, na, na cena do bagulho dava pra ver ele de pé, tá ligado? Você pega a cover aqui nesse carro verde, eu pego o cover ali no, no bagulho aí, nós né? conseguimos matar todo mundo. Tá. Ou os caras matam nós. É, o, o Durex vai matar também, o Durex e é. o, o Dirtz aí é jogador de Rainbow Six. É, viu, né? O cara, o cara é tão monstro que aperta espaço e morre. Olha o Street, olha o Street, olha o Street. O street. Cadê? Cadê? Olha, olha o Street, olha o Stray. Ó, Steppa, ó, ó, vixe, oh, oh, oh. Maria. Esse aqui é do Nesca, com e você, Durex? Ah, o Durex não deu tempo. Vem oh. camuflado, cara. Parece o cara lá com a pistola na mão. <risos> Nossa, eu tenho uma cicatriz na cara. O que que foi isso? Não, não, deixa, deixa, para. Não precisa nem falar o que que é, velho. Vixe, morreu o parceiro, hein? Morreu o parceiro dela. Vai, Dirtz, vai, Dirtz. Oh, Trefa aí no bagulho. Ah, o Durex tá soltando um míssil. Esse arrombado. Foi ele que morreu da outra vez, ô, Luiz. Morreu todo mundo. Eu não consigo pegar a maleta? Tá louco. Nossa, <risos> o Durex quase morreu de novo. Caralho, que isso? Tem helicóptero? Pera aí, tô, tô crachando, mano. Nas costas, rapaziada. Nossa, só arma, só arma padrão, né? O Durex oh, tá usando. Eu só arma padrão. Não dá pra pegar, cara. Agora pegou. Quem pegou? Você, eu acho. Então bora, bora, bora, bora. bora, bora, Pega esse carro, vem. Rapaziada, pega carro aí vocês também. O meu carro tá na rua de trás, Luiz. O Kuruma. Vira a esquerdinha. Eu vou morrer, eu vou morrer. Pa... Ué, não, atrás, atrás. Ah, tá bom, deixa. Para na loja de arma pra gente comprar. Eu tenho uma granada, Fernando. Eu tenho certeza que você vai atacar ela. Eu mato todo mundo. Eu aí já, aí. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, já. Ô, Fê, furaram o pneu aí, pô. Meia. O que, que tem? Tá aqui, ó. Aqui, ó, <risos> eu não tô vendo nada, já, velho. Vambora, vambora, já. acelera. Então vem aqui, ó. vem aqui. Aí, boa, boa, boa. Entendi, é, é, é, vambora. Lembra dela? Tá é. porra, hein? Nossa, o Luiz, eu não lembro qual foi o cruzamento que ele passou que ele não bateu. O carro tá com a porra da roda furada, não usa o freio, não funciona. Obrigado, viu, moço? E nem desviar, né? Não, também ó. é o da frente, não adianta você ele, virar. Ali, mano. Beleza, entra lá dentro do prédio com o carro. Os caras só não strafe monstro, né? Pegamos os cartões. E a missão foi muito fácil. De acordo com o Dirtz. Mano, o Durex é cara de pau, velho. Sem zoeira. Ele tava atirando a granada ou sei lá, o míssil nos carros. Ele deve ter atirado nele mesmo, mano. Não, e ele, e, tipo assim, foi mó simplicidade de todas. Usando arma futurística pra, pra atirar nos caras tá ali na TV, vocês viram? Olha lá! <risos> Olha lá